Fala galera vou agora explicar como faz a instalação do CEAP, né primeiramente você vai acessar o portal do BNB que é o bnb.gov.br vai rolar o scroll do mouse até aparecer o menu proposta de crédito é... só lembrando aqui para fazer a instalação do SEAP né? É necessário a instalação do Empreendimento Bacen Certo? O componente do Empreendimento basem, Que também está disponível nesse link como Tem um... vai ter um card Um vídeo mostrando como faz a, a instalação Certo? Esse cara aqui vamos estar Focar só no CEAP Qualquer coisa tem um vídeo disponível é, vou vai clicar aqui em aplicativos para elaboração de proposta você vai aqui instalar a versão completa se você está querendo somente atualizar, você clica aqui em esse link aqui ó, versão atualização certo? se você está instalando a versão completa, só vem aqui em instalar Capps eu vou baixar, instalar no, no caso aqui a versão única completa você vem aqui baixar, depois de baixado vai aparecer esse arquivo aqui, você vai descompactar né, com o seu descompactador de, de preferência, no meu caso aqui eu uso, uso o né? pode ser o 7 z pode ser o Zip no caso aqui eu vou clicar em sair aqui e vai surgir esse arquivo aqui executado certo? suponhamos que eu estou instalando a versão completa certo? se você está no Windows 7 está é, na versão completa porém possui um, um vai ser instalada, eu recomendo desinstalar, certo? O próprio sistema recomenda. Certo? Você, você pode instalar no Windows 7 é iniciar painel de painel de controle, aí escolher a opção desinstalar, desinstalar, desinstalar ou alterar programa. Aí você vai escolher o programa que seria o caso do e no botão de instalar no meu caso aqui, eu, eu vou instalar a versão completa ok executar vai solicitar certo o administrador e sim Aí informar de bem-vindos e umas configurações, as configurações mínimas aceitadas é, requeridas pelo sistema ok e vai gerar uma pasta uma pasta num disco C né? Dentro a pasta Sistemas é, S033 que é o Sistema SEAP no caso aqui finalizou, é bem rápido, bem simples tá Ok, e vai fechar e aqui está recomendo é reiniciar o computador vou clicar aqui em em OK vai reiniciar a máquina no meu caso eu não vou reiniciar, vou clicar em cancelar e só vai fechar o programa, certo? eu recomendo em seguida reiniciar a máquina Fecha aqui, está aqui o programa instalado o C -App. eu vou executar e está aí ele, faz essa, ele sempre faz essa atualização de, de tabela, certo? primeira vez que você abre o CEAP é normal tá aí se você vai projet editar projeto diretamente no CAP ou se você vai importar diretamente das planilhas, das planilhas do Excel simplificado, beleza? Ok, e até a próxima.